Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do site Unicodono.com.br. Estou aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, esse lugar simplesmente maravilhoso, fazendo uma visita aqui em um museu simplesmente fantástico, que vai inaugurar oficialmente muito em breve. Estou com o Tony Martinez, idealizador aí desse museu, Tony? É, eu sou o gerente curador, ajudei a montar junto com os proprietários aqui a coleção já há alguns anos, né? É, a gente está aberto, né? não inauguramos ainda Sim. por causa da máscara, mas oficialmente a gente já está aberto, funcionando, operando. Graças a Deus tem, temos recebido bastante visita do Brasil inteiro. né? E aqui as pessoas podem ver caminhões do ano 46, que é o mais antigo que a gente tem, até o ano 94. E a especialidade, assim, é, são caminhões americanos? É, a maior parte, o museu chama American Old Trucks por causa disso, que a maior parte é americana, mas a gente tem caminhão. Sueco, caminhão alemão, caminhão mexicano, canadense né? E o, grande, e o grande destaque são os americanos American Old Trucks, guarda esse nome Porque isso vai fazer um sucesso tremendo, eu tenho certeza No Brasil inteiro, vai despertar a curiosidade da nossa audiência Nós vamos conhecer aqui um pouco de... de são 50 caminhões? 59, entre caminhões e caminhonetes 59 entre caminhões e caminhonetes 59, Vamos acompanhando um pouquinho, ele vai contando a história aí de alguns deles para vocês é, perceberem aí quanta, quanta coisa bacana, quanta história tem por trás de cada caminhão aí é, aqui do, do Museu ou de Troca em Canela. Canela. Bom, começando aqui, é, nós temos aqui um Ford 1946. É um caminhão, né, Tony? Conta é, para nós. É hein? um caminhãozinho 46, mais conhecido por caveirinho, né? Sim. É... Os caminhões que na época eles faziam o Rio Grande do Sul a São Paulo em uma semana. O motor Sei. V8 a gasolina, flat red. Uhum. Né? Esse é o mais antigo que temos aqui no, no, museu. no, no museu. Aí a gente sai da linha do, do 46 e já começa a entrar. Olha que bacana, né? Que cor, né? Tem é. restauração Sim. fantástica, né? É, esse já tem alguns anos que a gente. Esse na verdade a gente comprou pronto de um amigo nosso. Certo. Né? Aí em seguida a gente já começa a entrar na linha F A linha F é os F6 né? Uhum. Esse aqui é um 50 49,50 Deixa eu né, confirmar que é tanto caminhão É um 49 né? 49. Esse aqui é um F6 49 Com a carroceria estilo americano Sem as guardas né? Tá aqui a ficha Cada caminhão tem a sua ficha técnica Sim. Escrita, né? Muito aí bacana. nós já temos do lado, já não é flathead, é um, um, um big block, né, o motor uhum. É um F652 também, muito bonito, né, que foi restaurado por nós Olha que cor, né? É? Fantástico isso. Aí vai crescendo aqui o é, negócio Aí nós temos toda a linha, esse aqui é um F7, Big Job também, né, no 52 ele somente foi retocado. Esse caminhão ele não é restaurado. Ele é, ele só foi polido, retocado, pintado algumas coisas. Uhum. roda, né? É um dos caminhões mais mais originais que a gente tem aqui na no artesergo. Né? Legal. Aí depois já entra a linha dos dos big job F8. Olha né? só que cor. É o, o 51 Flathead. Esse aqui. É. F8 big. É. Bathead é o cabeça chata, né? Motor V8. Motor V8 cabeça chata. Todo, essa parte aqui já começa com os reboques, né? Uh -huh. As carretas reboque atrás. Ah sim, né? sim, é verdade. Que era uma característica muito, muito forte aqui da região da Serra Gaúcha, né? Serra Gaúcha e Serra Catarinense. Sim. É, era o, o, o meio de transporte que eles usavam era o reboque, sim. né? É, aqui também, Isso aqui né? aqui já é em é um 1952, é o primeiro caminhão que começou na coleção é. Um dos sócios aqui, que são dois sócios é. Ele é apaixonado por esse modelo de caminhão E aí ele fez esse caminhão e a partir daí começou toda a paixão pelo caminhão Certo Pelo mundo do caminhão, né? Aliás, a região aqui é muito, tem muito caminhão, né? Tem muito caminhão, muito caminhão é. Para escoar é... de certa produção agrícola, sim, né? Sim, sim, sim Aqui a gente tem um... um... Deixa eu conferir, esse aqui é o 800 nosso, é, o outro próximo é 900 O branco é, o, é um 54 também no reboque. Uhum. O caminhão também é segundo dono, nós somos o segundo dono, o primeiro segundo dono. dono Ontem, por coincidência, teve o um sujeito que guiava ele é. Quando ele era molecão, o senhor é dele, mesmo apareceu aqui ontem Ficou emocionado aqui de ver o caminhão é. dele no museu, ele falou que agora ele ele pode morrer já que ele está feliz Ah, você imagina, né? É. A, a emoção de um, um caminhão, que ele porra, quando, quando que ele guiou ah, esse caminhão? isso aí ele era em molecão se... ontem, é. ontem que ele apareceu, ele tem uns 80 anos Nossa tá andando de bengala ainda Que realização para é. ele, né? Esse aqui já é um 900, né? Uhum. 54 também Esse já está com motor a diesel, né? Sei. É, existia uma época que a Ford chamava o cliente para colocar o um motor a diesel. Geralmente era um motor Perkins. Sim, né? sim, sim. Esse nesse caso a gente fez uma brincadeira e colocou um motor Detroit, dois tempos, né? É. Até aqui é tudo americano. Entendi. Aí, aí o próximo, o verdinho, já é indústria americana, já feita no Brasil, é um f 600 né? Uau, olha e só. Que nos anos 60. Esse, a gente fez ele, ele, ele vai sair desse local, ainda vai ser colocado em outro local Que aqui ainda falta um big job para chegar uhum. Nós fizemos como ele vinha de fábrica Vinha para carroceria, sem carroceria, aquela madeirinha atrás Que a gente vai expor ele mais A gente vai tentar mostrar como que vinham os caminhões de fábrica né? O motor seria o estilo canadense que eles falam, uhum. né? Ele tá, ele é, ele é um... Um caminhão totalmente já fabricado no Brasil. A partir de 1957, os caminhões começaram a ser fabricados no Brasil e houve a, a, a proibição de importação né? uhum. naquela época. né Para você que está gostando, está curtindo aí é, esse vídeo aí, esses caminhões fantásticos, já deixa o like, já segue a gente aí no canal. Manda aí uma curiosidade, uma pergunta aí que nós vamos responder para você. Aqui já mudou. Aqui, aqui não, essa aqui é a nossa mascote, uma Mercury, um dos sócios nossa é senhora. apaixonado por esse modelo, então... Ele fez questão de ter esse carro aqui uh -huh. E quando ele vem aqui para Canela Ele sai passear com ela <risos> Que mas... ano? 50? Não, é uma 46, 46. Né? Extremamente bem restaurada uh -huh. né? é... O motor dela é bem parecido Com o motor do Ford 46 do uh -huh. É um pouquinho mais potente Mas ela está em assim, estado impecável ah, Isso aí é bater e sair andando na hora muito perfeito, olha aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui do espaço, né? Agora nós vamos dar um giro geral. Aqui. É vamos. vamos lá, vamos voltar na ordem aqui. Do que o Tony, o Tony vai seguindo aqui a, a ordem, uma cronologia, né? Tony, é, é. Aqui vamos é, lá. Aqui, aqui é um, um Mac M, é um DM800. Esse aqui era da Companhia Paulista de Força e Luz, né? Uhum. Usa um motor V8 de 16,8 litros, 305 cavalos. Uhum. Traçado. Traçado uhum. E ele é bacana que ele tem 10 marchas para frente uhum. e 5 marchas para trás. Ou seja, a ré dele pode chegar a 90 km por hora. O problema é conseguir fazer uhum. andar de ré a 90 por hora. É que sobe em parede, sobe esse aqui, viu? Sobe 65% de inclinação. Olha só. Ele aqui. é um caminhão que ele é fabricado até hoje na Austrália, pela América uhum. olha. Caramba! Olha, é lindo demais. Né? As aberturas aqui, né? Você vê, ó. Aqui só pegar aqui, ó. 71. dm 800 Olha como que se abre aqui, ó. O compartimento tá do motor, né? Aqui, ó olha só que coisa linda. O Bulldog, né? Coisa linda, coisa linda. É, a história, o, a mascote do, do Mac foi por causa da Primeira Guerra Mundial. Sei. Os Estados Unidos mandou pra Itália é, caminhões Mac. E eles tinham. Eles eram muito feios, eles pareciam um Bulldog. Ah, e os, e os por isso que é o.. É. E os italianos chamavam o, o Mac, né? Uh -huh. E aí ficou esse cachorrinho aí. <risos> o mascote, o, o Bulldog, né? <risos> Muito legal. Hoje, hoje a MEC pertence a Volvo da ah, é? Suécia. Né? Compraram. Compraram já há alguns anos, né? Vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, nós vamos continuar. Você já segue a gente aí, segue o canal, deixa aí a sua pergunta. Curte o vídeo, que tem muita coisa bacana nesse museu incrível aqui em Canela. Acho que único no Brasil, né? É, se de tratando momento, de, achei... de... de caminhão, caminhões sim. antigos, uhum. vamos lá, a gente já volta já já.